Eu começo sempre escolhendo um creme. O de hoje é o creme de hidratação intensiva da origem, que diz que tem óleo de argã e óleo de oliva. Eu separo a quantidade que eu vou usar para não contaminar o resto que está no pote. E antes de aplicar o creme, eu lavo o cabelo com um shampoo transparente para deixar a raiz bem limpinha. Eu costumo desembaraçar o cabelo porque o cabelo misturado com o creme me agonia quando fica grudado na minha mão. Então eu prefiro já tirar os fios que estão soltos antes de passar o creme. Para facilitar o processo, eu divido meu cabelo em quatro partes e aí eu começo a aplicar sempre de baixo para cima. Lembrando de colocar o creme só da linha da orelha para baixo, porque se pegar na raiz, vai ficar com a raiz bem pesada e bem oleosa. E com o creme aplicado eu vou fazer um coque bem no alto da cabeça. Eu vou fazer outra coisa e daqui a pouco eu volto pra lavar o cabelo. A few moments later. Eu vou lavar meu cabelo todinho e vou passar o um condicionador nas pontas. Eu normalmente não gosto de secar o cabelo com o secador de, depois de fazer um tratamento. Mas pra conseguir mostrar o resultado pra vocês eu vou ter que apelar pro secador. Para proteger os fios, eu vou usar o protetor térmico da Avon Advancer Technics, que é esse com a bordinha laranja. Eu seco primeiro com o ar quente, sempre direcionando o ar quente para baixo, nunca jogando meu cabelo para cima para não dar volume, e depois eu passo um pouquinho de jato frio para selar bem o cabelo. Pra finalizar, eu passo um pouquinho de óleo de amêndoas nas pontas do cabelo, porque eu sinto que o secador deixa elas um pouco espigadas, um pouco muito elétricas. Então eu uso a linha pra elas segurarem melhor. E tá aí o resultado final. Eu gostei muito desse creme, meu cabelo ficou muito gostoso. Uma textura maravilhosa pra ficar mexendo. Eu já nem mexo no cabelo, né? <risos> espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Se vocês quiserem mais, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever nas minhas outras redes e de dar aquele like gostoso aqui embaixo, viu? Um beijo e até a próxima. Tchau!